E aí, gente profunda, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal da Fitoenergética. E hoje nós vamos falar de sintomas traiçoeiros que podem te levar à hipocondria. Será que você é hipocondríaco? Nós vamos fazer um pequeno teste aqui para você verificar se você está indo para esse caminho do ciclo da doença, que te leva cada vez mais para a farmácia, para a internet e para você ficar neurótico, achando que está com alguma doença, quando muitas vezes você não tem nada. Fica comigo que eu já vou revelar esses segredos. Solta a vinheta, pessoal! Se hoje existe um grande número de pessoas hipocondríacas no nosso mundo, eu não acredito isso as pessoas, eu acredito isso é um grande movimento da indústria farmacêutica que foi iniciado no século passado para convencer as pessoas de que elas são fracas sem remédio, de que elas não podem viver sem remédio e de que elas precisam estar sempre conectadas a remédio, cirurgia, hospital, farmácia, a tudo que envolve esse meio da doença, essa indústria da doença né, que a gente chama, que é muito rentável, que é muito lucrativa, que produz bilhões e bilhões de dólares por ano e que escraviza muitas vezes as pessoas que entram numa angústia porque tem que estar sempre cavando, procurando, buscando alguma coisa referente à saúde. Claro, já vou fazer um disclaimer aqui e dizer que não sou contra remédios, acho que eles podem e devem ser usados, mas com doses de consciência acompanhando. Não sou contra cirurgias, nem a medicina alopática tradicional, até porque seria uma imbecilidade da minha parte e da nossa instituição aqui se a gente não reconhecesse o grande valor que tem os médicos, a medicina alopática, a indústria farmacêutica e tudo que já produziu de avanço no nosso mundo. Pensa bem, pensa comigo. Até início do século passado, as pessoas morriam de diabetes porque não tinha nada que pudesse ajudar a controlar essa doença. As crianças, quando chegavam ali na, na fase de uns 11, 12 anos, acabavam morrendo né, quando era descoberta a doença, porque não tinha uma alternativa de tratamento. Quando, né, finalmente, a insulina foi liberada para vender em farmácia, quantas vidas foram salvas? Quantas pessoas puderam cumprir suas missões? Então, o avanço da medicina e da farmácia é extremamente importante. O que a gente não pode é permitir que isso domine a nossa vida e tire a nossa paz o nosso sossego. Então, a hipocondria, ela se caracteriza, né? É, ela é descrita como o medo de ter uma doença grave, o medo de morrer, o medo de ter alguma coisa e eu não esteja sabendo o que está que acontecendo dentro do meu corpo que eu não estou sabendo, será que tem uma célula danificada? Será que tem um tumor que está se desenvolvendo? Será que surgiu algum nódulo e eu não fiquei sabendo? Então, a pessoa vive numa angústia constante e investigativa de querer descobrir se tem alguma coisa ou não. E, muitas vezes, ela recorre a exames o tempo todo, a remédios o tempo todo. Ela está toda hora fazendo é, exames, vasculhando né, e procurando problemas que, muitas vezes, ela não tem. Então, eu tenho um testezinho aqui que a gente pode fazer. São perguntas tá, que a gente pode fazer. Para ver se você sofre de hipocondria ou não. Então, você tem medo exagerado da morte? As pessoas hipocondríacas têm um medo de morrer, né? Elas estão toda hora medindo a pressão. Tem gente que mede a pressão, assim, a cada uma hora, né? Durante o dia. E são pessoas que nem têm quadro de hipertensão, que nem têm problemas de pressão, mas elas medem a pressão uma vez por hora. É, qualquer mal-estar faz você pensar no pior? Então, tem uma coisa que acontece, gente, até vou abrir um parêntese aqui no vídeo, porque isso é muito importante. Tem uma doença no... catalogada lá no Vale do Silício, né? No Vale do Silício tem muitas clínicas de doenças e transtornos ligados à internet, porque com a internet também veio uma certa hipocondria. E aí tem uma doença catalogada chamada cybercondria. Que até está no meu livro Código da Alma, que é um livro que fala muito de causas energéticas das doenças, né? De uh, problemas assim, ocultos por trás das doenças, né? E lá, então, eu descrevo a cybercondria, que ela foi descoberta lá no Vale do Silício, foi catalogada pela medicina. E cybercondria é o seguinte: a pessoa está com um sintoma, ela vai para a internet olhar o que, que significa aquele sintoma. E às vezes ela tá com uma dor de cabeça, porque o intestino dela tá preso, ou é um problema de fígado, alguma coisa que ela comeu, ela tá com dor de cabeça. Ela coloca lá na internet dor de cabeça. E aí o Google ou o buscador que você for utilizar, ele não tem compaixão de você, ele não pensa que você pode se estressar com o diagnóstico que ele vai dar, né? Mas aí você coloca lá dor de cabeça e o resultado aparece Câncer no cérebro. Aí você olha, meu Deus, estou com câncer no cérebro. Então, tem pessoas que sofrem de cybercondria, que é quando vão catar coisa na internet, sem consultar um médico e já acham que vão morrer no dia seguinte. Aí, enquanto a pessoa não faz um exame, enquanto não vem o resultado daquele exame, ela sofre de roer unha, de ter outros efeitos no corpo, outros sintomas, achando que vai morrer rápido, achando que vai morrer em seguida. Então, é muito importante você não ir para a internet quando tiver algum sintoma. Tem um sintoma, vá ao médico, porque o médico consegue avaliar do que, que é aquele sintoma. Uma simples dor de cabeça pode ser muita coisa, muita coisa. Inclusive, câncer no cérebro, mas você não pode jogar as coisas na internet e ficar mal por isso, entendeu? Porque pode ser muitas coisas. Então, o lugar mais adequado para você ir é ao médico ver o que está acontecendo de verdade. Uh, quantas vezes você acreditou que tinha uma doença fatal? Esse é um, um caminho, um indício de que você é hipocondríaco também. Você vai muito ao médico, então tem pessoas assim que, nossa, só dá despesa para o plano de saúde, né? A pessoa não tem nada, mas ela está sempre no médico, está sempre fazendo consulta médica, querendo saber o que, que tem, o que está que acontecendo com ela. E às vezes o melhor seria ela consultar um terapeuta holístico, um terapeuta fitoenergético, para ela se conhecer melhor. E se conhecendo melhor, ela iria menos ao médico. Uh, o seu médico sempre está errado a seu respeito? Ou seja, você acha que o médico está errado? Você acha que você sabe mais que o médico? Isso é comum nos hipocondríacos. Você tenta se autodiagnosticar? Ou seja, ah, o médico não sabe o que eu tenho, mas eu sei. Né? E tenta ser... A não ser que você seja médico, né? Uh, tenta saber mais que o médico. Sua família duvida quando você diz que está doente? Sim, porque a família sofre com isso. Ela está tão acostumada a ouvir você falar de doença o tempo inteiro e você não tem nada, que ela duvida quando você diz que está doente. Você tem uma verdadeira farmácia em casa? Se a sua caixa de remédio é maior que uma caixa de sapato, já é um alerta. É um alerta importante que você precisa observar. Porque quanto maior a sua caixa de remédio, menor a sua consciência. Quanto maior a sua caixa de remédio, menor é a sua consciência. E você não admite ter hipocondria, porque a maioria dos hipocondríacos diz que não é hipocondríaco. Entende? E aí não procura ajuda para se tratar. Eu acho que o que o hipocondríaco mais precisa é de um terapeuta para ajudar a controlar esse instinto de querer... Né, tomar remédio toda hora, achar que tá doente, achar que vai morrer. Então, se você concordou com a maioria dessas afirmações, a tua vida está sendo afetada emocionalmente pela hipocondria, ok? Uh, e, e daí você deve estar tá se perguntando, né? E agora, o que, que eu faço? Né, as pessoas com esse distúrbio psicológico... É... Elas precisam procurar ajuda, precisam procurar tratamento psicológico, tratamento com terapia. E para que elas parem de entrar em pânico e percam o medo da doença, é indicado que elas parem um pouco de ir ao médico, porque essas pessoas vão muito ao médico. Toda semana elas estão no médico diferente. Né? Proibido ir ao médico e também falar sobre doença. Aceitar as sensações físicas, né? se a pessoa está angustiada, não significa que ela vai morrer amanhã. Se ela está com ansiedade, não significa que ela está com câncer. Então são pessoas que se conhecem pouco e por isso que elas estão sempre investigando, querendo fazer exame, indo ao médico para ver se alguém diz para ela o que, que ela tem, o que, que ela sente. E a melhor coisa para ela é buscar um terapeuta. Ela precisa trabalhar a conscientização da doença, da morte, aumentar a autoestima dela e aprender a viver o momento presente. Eu sempre falo isso nos vídeos, mas viver o agora, entender que a vida está acontecendo agora e parar de se preocupar com o futuro, porque, na verdade, que a pessoa tem uma preocupação com o futuro, ela acha que vai morrer. E a fitoenergética, ela ajuda a tratar a causa da doença. A fitoenergética, ela vai na raiz do problema. As plantas, são 118 plantas que nós temos, né? catalogadas aqui no livro Fitoenergética, A Energia das Plantas no Equilíbrio da Alma. É um best-seller, esse livro foi lançado há quase 20 anos já. 17 anos que ele foi lançado. E ele carrega com ele a transformação de milhões de vidas. São 118 plantas que foram estudadas e que, combinadas da forma correta, atuam na causa da doença, trazendo equilíbrio para o corpo físico, equilíbrio emocional, equilíbrio mental, psicológico, equilíbrio físico, e faz com que a pessoa não tenha mais compatibilidade com a energia da doença. Então, a fitoenergética é uma das ferramentas né, que a gente conhece, que a gente estuda. Eu sou embaixadora mundial da fitoenergética e carrego essa bandeira com muita honra. Né? Me sinto muito honrada de ter sido nomeada embaixadora e levar a bandeira da fitoenergética pelo mundo, porque ela é muito poderosa, ela está totalmente conectada com a natureza, com o natural, e ela é capaz de trazer muita transformação para a sua vida, assim como trouxe transformação para a vida de milhares de pessoas. E a gente está para começar um workshop da fitoenergética, totalmente online, totalmente gratuito, para conscientizar as pessoas sobre a energia das plantas e o que elas podem fazer por nós. Então, participa com a gente, é um curso completo, online e gratuito. Você pode fazer aí da sua casa, ou do lugar onde você estiver, na sua comodidade, e nos acompanhar nesse workshop, que eu tenho certeza que vai transformar a sua vida. Vou pedir para o pessoal colocar aqui a data certinha do workshop e como você faz para participar, tá bom? Vem com a gente conhecer as maravilhas da fitoenergética. Um grande beijo para você, muita luz e até o próximo vídeo.